Ela fica toda fechada. Então, essas é as é a telescópicas. O fundo da tampa é número 2. Aqui é a câmera dela, onde você coloca diamante, ou coloca outra para caçar ouro. E ela também trabalha para o comando de voz. Todas as antenas minhas trabalham para o comando de voz. Agora nós vamos mostrar.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 a número 5 essa é a número 5 e ela já é com a câmera aqui atrás então eu vou, aqui, vou tirar aqui ó aqui ó estou desenroscando a câmera dela a câmera dela no pé da antena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 aí o pessoal que tiver interesse aí a descrição está embaixo do vídeo e vamos ao vídeo Bom, boa tarde seu Maurício Mopoca, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui é um teste aqui das peneiras que não as pedra então nós vamos ver o que, que vai acontecer aqui e pedir os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like para que o canal possa crescer, dar uma força aí para nós e também lembrar o pessoal que ela que não interessa segundo o inscrito nós vamos ter um sorteio O pessoal que se interessar aí pelo produto do canal que são as varionicas O contato está aí embaixo Se que tiver interesse aí entre em contato Agora nós vamos Encher as primeiras de cascai Nosso amigo Edson lá vai encher rapidinho para encher Nós vamos fazer um vídeo aqui hoje mais curto um pouquinho porque é só um teste que nós estamos fazendo aqui na beirada do rio. E depois em seguida eu vou fazer um outro vídeo também explicando aí também como é que bateia. Porque... Agora nós vamos pegar o cascai e vamos fazer um teste também para diamante também nós vamos Fazer um teste para ouro também. Já estamos com três primeiro e a bateia aquela mais fininha. Hoje nós não estamos com ela. Então aqui é um, Dá uns aqui. Tirar uns os cascais meio aqui. Vamos ah, ver O S já achou um petrininho bonito. Um até muito bonitinho, meio amareladinho. Quem sabe nós achamos de uma mantinha aqui meio, meio sem querer querendo. Não essa Vai, vai rápido, vem cheio rápido porque essa pedra grande aí, Casca cair meio. umas duas aí já tá bom pra testar é um corte. uma ponta de corte parece um só fácil mas não é não é corte mesmo aí tá bom tá ótimo agora que eu cheguei no veio aqui não mas depois dá muito na, na bateria. aí ó é. Chega é? tá O tá errado essas primeiras? não? Hã? Ah? Não, não, tá. tá? Pode traz pra fora. Viu? Vamos ver se nós não perde aqui para nós não voltar com trás. Pera, Pera levanta-se de cima, devagarzinho. Vai. Seja, né? É assim embaixo agora, tira assim de cima. Aqui é um rei que desce aqui do, do estado de Minas. Ele vem e vem atravessando para o estado de São Paulo. Agora nós vamos levar aqui para batear, para primeira. as punheiras aqui na Bateia, ela sair de fora, mas agora já está tudo ok. Agora nós já estamos no caminho de volta. Já peneira ela em cima da outra. Já fora, já fora. Já peneira em cima da outra, bom, pode trazer ela para fora. vou pode deixar ela Tá rodando? Tá embora, um deixa eu bater aqui, vai ficar muito corrente oh, vamos tirar esse cai grosso dela, de não ver aí, vai o aqui alguma coisa. olhando aí porque às vezes dá alguma pedrinha boa meio de se passar. Ficou né? muita pedrinha sem passar aqui, se não peneirou direito. É, tem que ser um grande. Corta lá, dá uma peneirada em cima da caleta. É um grande, aqui não vai voltar Vai, vai, puxa logo. Não tem nem mudar de lugar, só pineira em riba aí onde tá, né? Vai. Segura aqui. Segura o celular aqui que eu peguei ela. Tá demorar demais com o cascário. Por isso que vai dar uns vídeos. Vai dar 20 minutos de vídeo. Segura aqui. não ela nem pensa em relar na tela dele, segura aqui onde eu estou segurando se tiver alguma coisa já desceu pro centro, se não quiser É brilhoso, ué. Já, Carai. na cara aqui já, ó. Carai. Já saiu um pedaço tão um hum? Logo na cara aqui já, ó, Caiu de não novo. Vai ser coisa mais linda. Né? Olha o pedaço dele. O bonito que saiu. Mais aqui, ó. Um quarto. Um quarto aí, ó, saindo vai tá saindo as né? pedrinhas que tá vai saindo essa é tá da, da primeira, da primeira, primeira peneira tá aqui outro. o outro Bom, eu vou lá buscar a outra peneira pra... vamos lá buscar a outra primeira, a próxima primeira vai lá buscar a próxima peneira para ver como é que tá. aqui ó, você vai virando a peneira ela vai... Ela vai descendo, que aqui é pesado, desce pro meio. Aqui, Como é, que é que é isso? viu é vidro? Não, não é vidro, não, velho. Oh. Olha que coisa, hein, cara. Olha o chapéuzinho. Ó. Oh. Uhum, bonitinho. É? Bonitinho. Mostra aí, velho. Segura aí de cima aí que, que é vaza, é hein. É bonitinha. Dá uma gracinha aí. Um o meio das outras, mas acho que agora há pouco na outra primeira. Com mais essa agora. Tá saindo mais agora dessa aqui, vamos tirar essa para fora. para ver se não tem é ver mais alguma coisa nela. É. Não, é não essa. parece que não. Não tem mais nada né? Vamos derrubar de novo. Vamos a última. Vamos a última de novo. Mais que vai virar É a última Pra finalizar o vídeo, né Vamos ver como é que tá Aquela Os cascais que tá cheio de cascalho. É Tem muita pedrinha Brilhando aqui que eu já vi, mãe mais que eu tô mais preocupado aqui com o centro dela aqui tô filmando bem de pertinho pra vocês verem aí se, não se passar alguma coisa não passando aí vocês falam também no vídeo, quando não vê né é, é. não esquecer de dar o like aí pro vídeo poder subir eu acho Porque, que senão a gente fica sem audiência aí fica difícil pô, que fazer não mais. Achar, mas eu achei aqui, acabei de achar um chibiozinho pequenininho, mas eu achei. Já tá na minha mão. Não, também Vamos subir. Ó. Ah, é o chibiozinho já achei. O chibio que tinha que achar agora aqui vai vir no alto. Né? O rumo do sol também, se não é ver se nós achar mais alguma coisa. Aqui parece que tem outro. Outro chibiozinho. Olha aqui, olha aqui, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, deixa eu pegar aqui, tem outro aqui, aqui tem um, é. e aqui tem outro, já achei outro aqui, outro chubilzinho, não, pedrinha bonitinha, uma pedrinha bonitinha aqui, ó, é, vai saindo, vai tudo pro meu Deus, não, aqui tá na mão. tá na minha mão, agora tá no não. chão, agora tá no chão, agora tá no chão, aí, aí vamos ver ó. os brilhos delas, aí ó, outro citrino, eu vou despejar na mão do Maurício aqui, pro Maurício, Imagina. O Maurício vai averiguar também. para não ter problema. Você Outro aqui, ó. Outro ciclino. Agora vamos olhar aqui pro chão para ver se tem mais alguma coisa. No meio dessas outras que você me jogou pro chão. a vai averiguar essa direção. O neném que... é sempre na primeira. Ela... Eu acho que. bonitinho esse bonitinho mesmo, bonitinho mesmo olha o um pequenininho pegando uhum. aí outra aí mais um topazinho junto tá aí e vamos é. tem mais. aí vamos pedir um like pro pessoal aí curtir ficou bastante vídeo aí pro pessoal ver saber como que tá aí o já pequeno. nós vamos encerrar esse vídeo aqui a pedra que passou aqui ó, esse, vídeo, velho, esse, ó, ó mais, uma, aí. mais uma mais uma fumezinha aqui bonitinha acabamos de achar de novo aqui no meio vou comer pedra muito bonita Põe né? aqui no meio que nós vê ó junto eu vou focar bem focado aqui para vocês verem como tá aí ó as que nós achamos agora nós vamos encerrar esse vídeo, pedir os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like. Pessoal que tiver interesse nas varíônicas, tá o contato aí embaixo do vídeo. E uma boa tarde, Maurício Mococa, até o próximo vídeo. Uma boa tarde, amigos, Maurício Mococa. Hoje nós estamos aqui numa região aqui de Minas. Nós paramos ali na estrada, que nós viu um lugar que interessante onde o pessoal tira um cascaio então nós vai fazer um vídeo aqui mostrar aí pessoal como é que é mais ou menos o lugar que nem parou mesmo vamos ver se nós acha alguma coisa interessante vamos então, aí nós vamos gravando aí pessoal e tá vendo gravando mais perto Aí eu o nosso amigo Edson Então nós vamos descer aqui embaixo E eu vou gravando aqui para mostrar o lugar Depois nós vamos fazer também, aí mostrar também aí com as varionicas E se nós achar alguma coisa, né? Mostrar que os veios, né? tem por exemplo uma parte que tem o caulinho outra parte é quarto e aí nós vamos dar mais uma descida aqui embaixo mostrando aí como é que, que é aqui a parte onde o caulim está embaixo no chão Vou mostrar um pouco aqui para baixo. Eu vou mostrar um pouco aqui do barranco, aonde dá aquelas partes mais amarelado, que é aonde deveria dar ouro. de andar porque tá uma terra mais surta e há umas partes mais fundas e onde a máquina já trabalhou mais nós temos que andar devagar aqui porque escorregar aqui é facinho facinho vamos descer meio devagar as partes mais amarelas em cima, já tá bem lá no árbitro e as partes baixas não dá para ver aí os paredão nosso amigo Edson já tá lá na frente lá vou gravar um pouco lá de cima, lá e é um interessante em uma distância longe, onde a máquina tira cascai O Wesley tá falando ali que parece que já achou um punhado de ouro. Não, mas tá olhando para ver se acha algum veio, né? Alguns veio mas. Aqui, ó. O negócio de assim, meio iluminante, né? Não era cacheta, não? Não é, não sei. É um lugar bonito aqui é um lugar muito bonito mas pode ser provável que tenha alguns manchão de ouro sim isso vai depender de de fazer uma pesquisa bem feita tem uma sariema cantando ali para baixo é um lugar muito bonito agora nós vamos usar as variônicas aqui para nós ver se ela dá sinal de alguma coisa, o Edson vai gravar, nós vamos usar aqui a, as variônicas, pedi os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like aí, fazer os comentários, ativar o sininho aí para receber os novos vídeos, agora nós vamos fazer o comando para vara, dos três passos, varionica. se tiver prata no subsolo. Me dá a direção dela. Ó, então, um, dois, três. Ela já me deu uma direção. Então vamos ver se ela achou mesmo ou se. Não, não tem. Não tem prata no subsolo. Uh, cara, ligou a lanterna. Pera aí. Desligou o vídeo. Apagou. Já Virou. Já pagou, pagou. Virou pra cá aqui. Deixa eu ver. Do meu lado. Virou o vídeo? Virou o vídeo do meu lado. Pera aí. Virou. Virou, acendeu a lanterna de novo. Então nós vamos tentar outro comando. eu vou dar um outro comando aqui agora para ouro só que eu vou ver um negócio aqui que está dando errado